As práticas corporais de aventura compõem hoje a BNCC, que é a base nacional comum curricular especificamente na disciplina de educação física. Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Tempos atrás, eram chamadas de esportes radicais e caracterizam-se pela imprevisibilidade quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Centradas em desafios, perícias e proezas, trazem ao praticá-las as sensações de vertigem que vão muito além das vivenciadas nos esportes de quadra, pista ou campo. E tão quão importante é o risco calculado. Um planejamento que conta desde os equipamentos específicos de segurança ao conhecimento prévio das condições físicas e geográficas, especialmente no meio natural, onde a maioria das modalidades são praticadas. Começamos pelas urbanas: nas práticas urbanas, uma adaptação do meio natural para as cidades, explorando as estruturas e obstáculos construídas pelo homem, como exemplo, o parkour. seguir algumas modalidades das práticas corporais de aventura praticadas na natureza. Tem em sua base o meio ambiente em total harmonia e preservação da diversidade natural. Podemos ser desenvolvida em terra, água e ar. you